Dali, rapaziada, tamo quase chegando a 1 um milhão de inscritos aqui no nosso canal da PEN Se tu puder dar aquela moral, tamo junto, hein? Se inscreve aí a, a morte é como ver. Hum. Está sempre ao meu Aham. É bem? É nada! Mono? Que isso? Eu tô, eu tava mono... Zedione, uh, Riven, cara Chaco e Senna Eu tô de quê? Contra Lux. Ah, tô de conqueror, chat. Tá, tô de Deus conqueror, então Deus vale a, a Doran. Se eu tivesse pezinho, eu teria que pegar a Blade. Não tô de Conqueror. Cara, tô de shield, né, mano? Dá pra fazer um bagulhinho. Os eu meus níveis na mal. lane. Ó, aqui geralmente o cara pega o E nível 1, né, mano? Mas não tem como saber com certeza. Se ele pegar o E, eu pego o E. Se ele pegar o Q, eu pego o Q. É basicamente isso. Então eu vou tentar beitar ele aqui, ó. Que eu é quanto ele deve, deve ter pego o E, chat. Deixa eu ir pra cá. Ó lá. Entendeu? Entendeu, mano? Eu tenho Doran Shield, ou seja, regen passivo, o cara não tem. Olha a vida do maluco. Pegou a Agora espera meu. minha passiva. Aqui eu não vou continuar, não, mano. Tem muito minion. Vou botar tranquilinho. culinho. Quando você tem Doran Shield, mano, tenta nunca ficar full HP, não, chat. Tenta sempre aproveitar o regen dele. Uff, caralho, chat. Que movimentação foi essa, Brad? Ó, tô ficando full HP, mano. O que, que eu vou fazer? Apanhar um pouquinho, pode apanhar. Deixa ela bater. não bate embaixo tão forte, não, tia. Ó, esse aqui foi muito bom dela, mano. Porque ela sabia que eu ia dar 10 pro bagulho. Uh, mas aí. Mwah, um beço E qual é, qual é? <risos> Porra, que range grande, hein Você viu que flechar, mano, infelizmente Olha minha vida, chat, olha dela. a dela a, a wave tá dando bounce back, ela não tem exaust Mas tem flash Aqui eu quero puxar a da B, velho Provavelmente ela tá cancelando o B dela agora pra puxar essa próxima wave Yes uh, Essa Lux tá começando a jogar bem, chat Errou! Errou! Perdi o farm. 41 a 29? 41 a 33. Vai, tia. 33. 33. Mais um. Mais um. 32. Ah, esse aqui é o famoso cookie brilha, hein, brother? Cuidado, mano. dá it, tio. Vambora. Cara, eu jogo com gráfico baixo porque eu sempre joguei. Eita! cookie brilha foi explodido Opa, eu tô level 6, eu nem vi. tia, vai ficar gastando as bagulho assim? Você já tem exaust, mano. Cara, ela, bota fé que ela só tinha exaust por causa da runa dela de inspiração, velho. Que safada, mano. Vou fazer ela perder um minãozinho aqui. Toma. Qual é, a chat? Qual é, a chat? Vivi! Ih, qual foi, Playboy? Preta, preta aí que eu quero ver o seu merda. Ih. Cara, é só continuar andando, velho. Dá pra fazer isso e ainda farmar todos? Liderau! Liderau! Do! Beleza! Ui! Nero! Nem precisava da ult, velho. É que eu queria matar ela na... No ar. Ih, qual é? Não um fode, rapaz. Você acha que vai pegar o cannon? Vai não. Ah! Oh! Ah! Oh! Oh! Que é mágico? Que isso, né? Que é... 92 e 66, velho. Minha bot lane tá ganhando. Acabou o jogo. Tô nem aí que meu top tá com 40 de farm. Qual é, tia? Ela lotou a wave, mano? What the... Eu acho que ela lotou a wave. Espera, ah! os caras pegam pra recuar, mas o drive vai pra cima. Entendi. Mal Cola. Lux, vai me combar? É? Errou! Ah, tia! Tia, por favor, né? Por favor, né? Já chegou há quanto tempo, cara. Não fode. Nice! Cara, eu fui... Cara, o que eu vou fazer, mano? Eu fui clicar Ctrl C. Como é que eu apertei F, mano? Gnash nice por exaustos, o Renek tá fudido, vai ter que dar B o Lux acabou de chegar, Mal o cara perdendo Wave Nyea. Worth. Chaco é bobo Chacão não é bobo não, o cara me deu K A Lux não deu dano, foi só o dano do Chaco Chaco morreu Lux tá vivo Ai, a chupadinha que termina Dá muito dano, Worth demais Porra, cara, quem que flechou ali pra mim, cara? Vai tomar no cu, velho, era pra ter flash. Queria fazer uma prey. Queria uma ward aqui, velho, vai cá. Aqui todo mundo passa o oraco Aqui não Mas acho que eu só guardei assim por causa desse mapa Ixi, a conta tá no top E aí, Lux, é, por que, que você ruxou zonas? Pra isso? Muito boa, madame, hein? Vocês viram que Lux, boa? Eu taquei a barreira ela ficou parada <risos> Às vezes tu ficar parado é a melhor play Hum, meu time morreu usando tudo? Alguma coisa deu muito errado, velho. A não, eu acho que tomou e cara sem usar nada. Uh, o Dre pegou o Shetdown no Renek. Morre não? Morre não, né? Morre não! Exaust, Sneri, Zônia. Para tomar no teu cu, porra. O cara o Pô, mano. Vai ver um Chaco aqui, puto comigo. Drivenzão! Não! Uh. Não! A Vênus não morreu! Foi quase muito bom, cara, porque o Driven tá no mid chat. Cara, vocês viram que faltava tempo pra matar o Renek Só que a gente caetou tanto ele e ele ficou tão louco que eu tentei ajudar o Fiddle aqui, brother Ah... Porque esse item existe, cara? Segunda vez que eu me furo por causa dele. Mas tá suave. Pô, esse jogo aqui, mano, faz um bagulho mais defensivo. Igual os caras, assim, eles ficam fodidos, mano. Eu preciso de quarta cura? Preciso? Eu preciso de mais mob speed do que a quarta cura, na minha opinião. Cara, esse item aqui a maioria das vezes não é tão bom, não. Só que aqui ele é muito bom, velho. Você viu o que eu fiz com Renek? De... Oba, oba, oba, oba. Tá ligado? Agora vai ficar mais fácil ainda. Filha da puta, para de cuspir na minha cara, caralho. Parece que eu tô trolando, mano. Mas eu tô full HP, vou chegar por trás e matar todo mundo. É só meu time jogar na calma. É, eles já jogaram na calma e já mataram todo mundo, é foda. Foda-se. Foda-se! Cara, não tô nem aí, porra. Se eu tivesse um sapão aqui, eu teria matado ele antes, porque eu teria dado airblade. Fios bad. Cara, que bicho tanque, né? Não, não tem nem já tá para pra falar que tá tanque, porra. Tem é que torre redadando dano também, né, velho? É foda. <risos> o, e, u, i, bo, Bip Morreu. Bip top, Dead bo, Dead. Brabo. <risos> é o cu que brilha. Cadê o Chaco? Toma. Chaco, toma. Gostou não? Então toma. Tá, fechei Def Dance. Cara, deixa eu, deixa eu testar uma coisa. testar uma coisa. Testar uma coisa aqui rapidinho. <risos> 19 de armadura a mais, mais 12 de MR. Tenho tenacidade. Vambora, mano, vambora, cara, eu quero ver o que vai acontecer Cuidado que eu tô louco Pô, Dravenzão, de novo, meu cria De novo tá tu é bom demais? De novo tá tu é bom demais? Nice, eu não gosto de botar a câmera pra não dar azar, velho Tu é bom demais problema é o Chaco Ah, o Chaco tá morto, caralho Ih, problema é ninguém não, porra, problema é ninguém não Por que eu fiz isso, cara? Claramente pra isso, porra Pra isso, chat, pra isso que a gente fez Espera, cai, tá ele Lembra do caixa, lembra do caixa, move speed, da PD? Lembra? Tá aí, ó Tá aí, ó Tá aí, ó Entenderam? Ai, a caixinha me deu fir no bagulho, velho mas é isso aí, mano. Não consegui dar replay por causa disso. Lembra da Move Speed? Tudo se resume a como tu builda, cara. Foi a minha build que possibilitou tudo isso acontecer, cara. Não foi a gameplay. Foi a build. E depois veio a gameplay. Eu tô na tua mente, seu filho da puta. Viu que eu acertei pra onde que ela ia. Os três jogaram muito, mano. Mas o cara aguentou bem. e pegou um pique estranhamente utility. Ah, mas sempre fida no meu time. Fidou de novo, mas porra. Utility, mano. Utility? É isso, cara. É isso. Não interessa o quanto tu apanha. É o quanto você pode ajudar teu time depois que tu tá fudido. Brabo. Tá no nick, né? Tá no nick. Didi.